Bem-vindo a mais uma edição do Life Hacker Talks. São conversas inspiradoras com pessoas que vêm se reinventando aí em busca de mais sentido e liberdade na vida. E hoje, galera, vai ser uma pegada um pouquinho diferente porque eu fui entrevistado, na verdade, pelo Christian Fabião, querido, um irmão e, na verdade, um monge e um mestre, uma, um poço de sabedoria que eu tive a honra de participar de uma live com ele é, para o movimento da Panchai University, a primeira universidade de desenvolvimento da consciência humana. Então, a gente falou sobre a minha jornada de reinvenção de carreira, todos os medos que enfrentei, as incertezas aí que eu pude superar e de forma bem concreta, como que eu consegui criar hoje um negócio onde eu posso viver a minha arte, minha essência com muito mais liberdade, com muito mais propósito e vendo sentido naquilo que eu faço. Então, eu espero que você se inspire com essas trocas que a gente teve. O Cris é um argentino incrível, que você também vai aprender bastante com as reflexões que ele traz e espero que você curta, beleza? Então, aproveite o talk e a gente se vê em breve. Mas antes de ir para o talk, se inscreva no canal, ative as notificações, assine o podcast aí para que você não perca nenhuma edição no futuro, beleza? Então, sem mais delongas, bora para o talk. Olá, irmão! Ah, como Tudo estás? Tudo bem? Que bom te receber. Muito obrigado oh, por uh, aceitar nosso convite. É um prazer a gente se reencontrar, poder olhar-nos, sentir-nos mais próximos. E gostaria, além de te receber, de contextualizar brevemente a série Conscientemente Surgiu como uma proposta de trazer. Conhecimento na área da educação, da transformação de mentalidade, paradigmas e na importância de a gente contribuir com as pessoas que seguem os trabalhos que fazemos todos nós, que a gente chama parceiros de crescimento, pessoas que estão comprometidas em desenvolver as pessoas a nível de consciência. Aí a gente sentiu muito afim com o trabalho que você vem fazendo faz vários anos e que fizemos conversar contigo. E se te parece, eh, gostaria de te perguntar com um pouquinho da tua experiência pessoal nessa transição de sair do emprego fixo, da CLT, e virar empreendedor, nômade. Eh, quais são os maiores desafios que você encontrou nessa jornada no início? Bom, no início, foi... Só desafio, né? Então, eu acredito que o maior desafio foi lidar com todos os medos que eu tinha naquele momento, né? Porque quando você... Eu passei 10 anos na carreira corporativa, é, entre é, do... quase 12 anos, né? E 10 anos na mesma empresa, na L'Oréal. Então, você, quando passa 10 anos da sua vida é, num modo de pensar, de agir e de se relacionar com o trabalho, quando você muda aquilo dali ou você está prestes a mudar, você tem muito medo do inseguro, né? das incertezas, porque você acredita que a CLT te traz a segurança, o conforto de saber que todo mês vai cair um salário ali né? na sua conta. Só que essa, essa segurança é uma grande ilusão, né? que acaba que a gente vai se auto-iludindo, achando que a CLT é segura, mas quando você deposita a sua felicidade na mão de um chefe ou de uma empresa, não tem nada mais inseguro do que isso, né? Mas naquela época não estava claro para mim. Então, acho que o maior desafio foi lidar com o medo. E eu tinha vários medos. Eu tinha medo do fracasso, de não dar certo. Eu tinha medo do julgamento, do que os outros iam pensar de mim. Porque eu tinha conquistado bastante coisa ali naquela naquele trabalho. Eu tinha criado uma identidade própria muito relacionada à identidade do trabalho. Então... Eu não era o Ian, eu era o diretor de marketing da L'Oréal, eu era o meu job description. Então, para desassociar a minha identidade pessoal da identidade do trabalho, tinha um medo muito grande, né? Tinha um, um medo de eu perder minha identidade e não saber quem eu era, né? E naquele momento, o que eu era, era o que eu fazia, era o que eu tinha, era o meu status, do título, do cargo... Do, do meu apartamento, do meu carro, dos meus benefícios, do meu dinheiro. Então, era tudo muito frágil. né? Então, o medo de, de perder tudo que eu tinha conquistado também era um medo grande, achando que era a síndrome do faraó, né? que eu ia levar aquilo tudo comigo né? para a pirâmide. Então, eram, eram muitos medos. Né? Eu posso continuar enumerando vários medos, mas, sem dúvida, o maior desafio foi superar esses medos e me botar em movimento para ter coragem de agir. Na, na, na época, como como você encarou esses medos? Porque a, a gente fala no meio deles, mas não todos temos ferramentas para aprofundar na, na raiz do medo. Como você encarou isso na época? Então, esses medos, a maior parte deles eram inconscientes, né? Eram medos que eu não tinha necessariamente palavras ou luz para conseguir apontá-los hoje em dia fazendo uma retrospectiva é muito mais fácil né eu dou risada dos medos mas na época eu estava cagado né com aqueles medos todos mas é, o que o que me ajudou bastante foi buscar ajuda porque muitas vezes você você quando tem medo você paralisa e você não não age você fica né, muito travado naquele naquela prisão mental ou na prisão é, social ou na prisão do trabalho você acaba criando grades visíveis ou invisíveis ao seu redor e se você fica paralisado e não busca ajuda seja ela qual for nada vai mudar né? então eu comecei a buscar ajuda de várias formas eu busquei ajuda nos livros busquei ajuda em mentores, busquei ajuda em é, práticas como a meditação, como processos de coaching, é, imersões, retiros. Então, eu brinco que eu fiz o pacote completo do autoconhecimento. Durante um ano, eu testei muitas coisas, eu experimentei muitas coisas, mas sempre em busca desse, desse, desse descobrir, né, desse autoconhecimento, dessa autoobservação para ter um pouco mais de clareza, principalmente do Norte. Porque quando a dor bateu forte, foi por volta dos 28 anos, que é aquela crise ali né, perto dos 30. Segundo a antroposofia, a cada sete anos a gente tem uma grande crise, né, a teoria dos setênios. Então, a minha veio muito forte com 28. Uma crise de propósito, de, de não saber mais o, o porquê que eu estava fazendo o que eu estava fazendo ali na empresa. Né, uma crise de de não entender, é, não ver mais sentido no dia a dia, das reuniões, das tarefas, dos desafios. Então, essa crise ela foi acompanhada de estudo, de, de busca por respostas, né? que eu continuo até hoje, ela não para né? nunca, essa, essa busca. Mas, naquela época, ajuda em vários formatos diferentes me, me propiciou criar o um movimento e a energia necessária para dar passos. E esses passos, eu fui ganhando confiança, fui minimizando esses medos, essas vozes sabotadoras. aí Eu fui criando planejamentos que, que me ajudaram a, a agir e pedir demissão. demitiu o meu chefe, né? Em toda essa transição, você tinha já referente? Porque hoje a gente, através da internet e da evolução, as pessoas que desejam fazer essa transição, hoje contam com... Com vários mentores. Você, por exemplo, um exemplo claro disso. Você pode acompanhar a pessoa porque justamente fiz a jornada, sabe os medos, sabe como é, mapear as coisas que podem acontecer. Mas na época, quando você está nessa jornada, já tinha tanto referente ou, ou, ou era menor? Como foi o teu processo de modelar, de fazer essa, essa transição? Então, é, não não era tão popular termos hoje como a gente vê a cada esquina, né propósito de vida o próprio coaching é, tantas pessoas nas redes sociais na internet criando conteúdo trazendo é, um conhecimento mais acessível na minha na época que eu estava passando por esse questionamento não tinha tanta coisa tá? por exemplo não haviam cursos eu eu não conhecia mentores que eu me identificava e, e falava nossa esse cara aqui vai me ajudar então eu acabei buscando fora do Brasil algumas algumas pessoas alguns mentores e e aí eu fui pegando insights e aprendizados de forma bem descentralizada eu não encontrei nenhum lugar ou uma pessoa que me pegasse pela mão e me ajudasse durante todo o processo mas foi o meu processo e foi muito bom porque eu acabei bebendo de, de fontes diferentes acabei uma característica que eu tenho que é que é, uma, é um valor muito forte na minha vida, é o crescimento contínuo, é o aprendizado contínuo. Então, aquele ato de aprender e de buscar em filosofias, em espiritualidade, em ferramentas práticas mais concretas, de negócio, de redesenho de vida. Então, eu fui misturando desde Tim Ferriss a... A Sêneca, do estoicismo, passando por, pelo Zen, conversando um pouco com o budismo, indo para o Vipassana. Então, essa mistura toda de, de, de influências diferentes acabou me ajudando a me reinventar, a me dar chaves e peças e ferramentas para eu conseguir redesenhar uma série de áreas da minha vida. E, e aí, depois, isso acabou se tornando um pouco do meu método também, que eu fui aplicando inicialmente em mim, comecei a ter resultados, e aí eu comecei também a ajudar outras pessoas nessa... que estavam passando pelos mesmos questionamentos, né? E buscando coisas parecidas com o que eu conquistei. essa jornada de desenvolver-me profissionalmente, começar a surgir isso que tu falaste, desse conceito de propósito, de, de missão, isso já foi apresentando-se em sua vida mais para esta parte da terceira fase de, de empreendedorismo ou um contraste algo nas outras fases eh, que tem a ver com o um propósito com a missão durante o vôlei e a carreira corporativa eu nem conhecia esse termo para você ter uma ideia tipo, ah. era algo completamente desconhecido das áreas que eu estudava do que eu lia era tudo muito técnico era tudo muito relacionado a marketing, vendas e startup. Então, quando eu fui apresentado, na verdade, quando uma treinadora foi no, até no, num evento da própria L'Oréal, num treinamento de liderança que eu estava participando, aí a treinadora me fez uma pergunta, que foi, Ian, qual o seu propósito de vida? E eu <risos> travei, era, era, eu lembro como <risos> se fosse ontem, era uma roda e elas eles estavam ensinando técnicas de coaching para os líderes, né? Como você fazer perguntas abertas tal. E aí ela me fez essa pergunta no meio, na frente da galera e eu eu lembro de ter travado. E era aquele jovem seguro, né? Pô, high potential, né? Diretor novo na empresa tal. E aí foi aquele nó na garganta que você não consegue se expressar, se não... mexeu né, com um botãozinho bem forte ali. E aí eu puxei ela no final do treinamento no canto e falei, me explica melhor, que história é essa? proposta propósito de vida. E aí ela me contou a história dela, ela me explicou melhor o conceito, ela me receitou, ela me sugeriu de ler um livro que foi o meu primeiro livro que me abriu a cabeça para vários novos conceitos, que foi o Sincronicidade, do Joseph Jaworski que é um livro que me introduziu ao conceito de propósito e de sincronicidade. E aí eu comecei a entender melhor essas lindas coincidências significativas que pipocam o tempo todo à nossa frente, só que eu não tinha ainda a, o, o, a lente para enxergar a sincronicidade, porque eu simplesmente estava completamente inconsciente em relação a, a elas. Né? Então, é, foi nesse momento que eu fui introduzido ao conceito de propósito de vida, e aí, minha jornada de autoconhecimento foi por causa dessa busca. Eu falei, cara, qual é o meu propósito? Que, que, qual é o meu porquê? Qual, que que eu tô, qual é a minha razão de existir aqui? Né? E aí, eu fui conhecendo várias faces de, do propósito, que é uma palavra que quer dizer tudo e não quer dizer nada. Né? Então, é, hum. eu fui e eu me identifiquei muito com o Ikigai, que é um, uma filosofia japonesa né, que... Que, para mim, foi a foi o que mais me ajudou a encontrar e tangibilizar uma visão de propósito. Que é, é um conceito que envolve encontrar a interseção entre o que você ama fazer, o que você faz bem, o que o mundo precisa e como ganhar dinheiro com isso. Então, quando você encontra a interseção desses quatro elementos, você tem muito mais chance de encontrar um norte mais sustentável para você desenhar uma carreira em torno daquilo. Então, propósito, missão, chamado, né? a palavra que for, é, me ajudou a direcionar as futuras decisões que eu tive em relação ao meu trabalho, à minha vida, ao meu relacionamento, aos meus valores, aquilo tudo, ter clareza dos meus valores e ter clareza do meu Ikigai foi foi uma dupla que, que me direcionou e me direciona hoje em dia para fazer uma série de decisões aí em relação a a trabalho e vida. a gente dentro do movimento é, estuda uma situação que é muito comum na maioria das pessoas, que chegamos a nossos empregos, a nossas profissões, é, com necessidades, necessidades não satisfeitas de fases infantil, fase adolescente, e aceitamos o emprego muitas vezes para preencher essas necessidades por meio do dinheiro. Então, há, há uma diferença de você ter uma história emocionalmente saudável, desde a fase de criança, né? ter relacionamento saudável porque você está preenchido psicologicamente, emocionalmente, sexualmente, né? e chegar à profissão com a certeza de que você está pronto para servir e contribuir e dar valor. Né? Esse é um tipo de chegar à profissão, seja qual seja é essa. E o outro que a gente geralmente chega é por meio de... É, necessidades, e geralmente a necessidade principal é a necessidade financeira, eu chego na uma profissão aceito trocar meu tempo, que é minha vida, por um valor X, para cumprir algumas necessidades, às vezes é material e às vezes também é emocional essa necessidade. É, você percebe nessa jornada que acontecem na maioria das vezes que as pessoas buscam nas profissões é, possibilidades para preencher necessidades não satisfeitas da, da infância? Total, eu acho que você trouxe um elemento muito sábio porque as necessidades você pode ter um olhar pela pirâmide de Maslow né que é que é bem conhecida né da, de olhar para a base né, das necessidades mais instintivas e básicas do ser humano até a autorrealização, que é mais próxima da visão de propósito né então sem dúvidas é, o trabalho ele tem uma grande função para suprir muitas dessas necessidades e, e eu acredito que se você não consegue é que tem uma ordem né você não consegue pensar em propósito e se auto realizar na vida se você não consegue comer se você não consegue ter um abrigo né então eu acho que é importante é, ter essa ter essa escada e muitas dessas necessidades é, mais emocionais talvez ali na, na parte do meio né que tem o senso de pertencimento tem uma série de outras necessidades não tão instintivas apenas, sem dúvida, a infância é, tem uma influência 100%, né porque toda a nossa, a nossa identidade, as nossas autoproteções, elas são criadas em função dos traumas e dos ensinamentos que a gente tem na infância. né Então, até os 7 anos, 10 anos, eu acredito que tem muita... É, grande parte do que nós somos hoje é formado naquela época então ter uma infância saudável ter um contexto familiar né, construtivo estável amoroso né, com apoio isso sem dúvida vai vai direcionar boas melhores necessidades talvez ou minimizar necessidades não tão tóxicas no futuro isso vai ter uma, uma conexão muito forte com o que você busca no trabalho né porque às vezes você vai buscar um trabalho apenas uma série de, de muletas e de, e de coisas para suprir necessidades que, na verdade, são necessidades emocionais causadas por traumas e, e coisas que aconteceram na infância. Né? E aí você, você tem como consequência disso, um ambientes de trabalho super egóicos, né? super é, individualistas, egocêntricos e as pessoas... É, pensando só no próprio umbigo, aí você vê os jogos políticos, você vê as pessoas não trabalhando de uma maneira mais colaborativa, mais servidora, você vê tantos líderes aí dominando as suas empresas pelo medo, né? o comando e o controle, e... mas você vê também outros líderes né? com uma pegada muito mais servidora, líderes liderando por amor, é, criando empresas mais participativas, horizontais. Então, é, sem dúvida, a infância tem uma influência muito grande, porque no final, o que é uma empresa? O que é o trabalho? É um grupo de pessoas se relacionando. Né? Então, é, quanto mais saudável, holisticamente, corpo, mente e alma você for, sem dúvida, isso vai ter um impacto na, na forma como você trabalha e como você escolhe os lugares que você trabalha também. Pode compartilhar conosco eh, os detalhes desse movimento que eu considero lindo, que você criou, de os pés descalços? Sim, sem dúvida. Tem até alguns pés descalços aí. A querida Sandra também deu um oi. É, cara, os pés descalços foi algo que, como você falou, foi uma construção e eu estou manifestando é, esse estilo de vida que eu, que eu, que eu acabo chamando de um estilo de vida tem alguns meses, é bem recente, assim. É, eu fui, ao longo desses últimos quatro anos, que que eu fui evoluindo e amadurecendo esse projeto de acompanhamento e de libertação pessoal e profissional das pessoas, eu fui testando vários conceitos e, e o Pés Descalços veio numa última reflexão que eu tive pós-pandemia, que aconteceu é, alguns meses atrás, que eu, eu tava tão informado trabalhando de segunda a segunda, todos os dias iguais, que eu eu não percebi a necessidade que eu precisava de contato com a natureza, que era algo que eu tinha o tempo todo. E aí eu enfornado dentro do apartamento, porque a gente estava no Rio de Janeiro e no apartamento, a casa dos pais da Thaísa, eram os pais dela e dois avós também, então a gente não não podia arriscar de jeito nenhum, então a gente estava bem fechadinho. É, eu A gente resolveu tirar uma semana para ir para Mauá Que é na parte das, das montanhas, ali perto do rio E, nossa, aquilo foi o maior tesouro da minha vida Que eu esqueci que estava à minha disposição o tempo todo E como eu era dependente em termos de inspiração E aí, nesse nessa uma semana que a gente passou, passou no meio da natureza é, cachoeira, grama, descalço o dia inteiro, eu fui refletindo sobre que nome dá para uma tribo que eu já tinha, que, que as pessoas que me acompanhavam e tinham valores em comum e representavam e acreditavam em coisas em comum. E aí, eu olhando para o meu pé, eu parei para pensar e falei, cara. Eu, eu, eu vivo descalço já há quase cinco anos de bermuda, eu trabalho de, de sunga quando está quente o, o dia inteiro, assim, só para reunião que eu, que eu me visto. E, e, e isso daí me dá, acima de tudo, um senso de liberdade, de reconexão, pé no chão, pé na terra, de entender que a vida ensapatada que eu vivia da CLT, que era uma questão de... Pô, sapato é um troço muito ruim, cara. Parar para pensar, eu, eu. Nossa, eu só uso sapato em casamento, quando eu preciso, hoje em dia, ir no casamento e tal. E sempre dói, sempre incomoda e eu tenho que encaixar, meu pé é chato, então não funciona. E, e aí eu fui, fui entendendo as analogias que dava para fazer da. que o sapato é uma obrigação social. O sapato. Ele, ele, te, ele te faz se encaixar no, no molde pré-formatado. O sapato tira a conexão que você tem com, com a vida, com a terra, com a natureza. Então, eu fui fazendo esses paralelos e, e aquilo veio como um insight. Falei, nossa, é muito isso, cara. É, o que eu defendo, o que eu acredito, que eu, o que eu desenhei para a minha vida é uma vida pé descalço. E aí, eu comecei a estudar um pouco mais e comecei a ver movimentos como o, o grounding, tem até um documentário que se chama Earthing que aí mostra todos os benefícios é, científicos do de você andar descalço, né, de conectar com a grama em termos de... É, de... de ele, é, senso, é, eletromagnético que a Terra tem, a questão do fio Terra, né, de você ter essa troca e todos os benefícios para sua saúde, para sua imunidade, para o seu controle é, mental... Então, teve tanta coisa que eu comecei a explorar, não só no lado científico, mas principalmente no lado do estilo de vida espiritual e de tudo que os pés descalços representavam para mim, que eu falei, cara, essa é minha causa mesmo, porque a minha causa sempre foi a liberdade. E aí, hoje, eu, eu busco ajudar as pessoas em duas frentes principais, a liberdade profissional porque eu acredito que é muito difícil você se sentir pleno e realizado na vida se você estiver infeliz no trabalho. Então, onde é a primeira dor que eu tento atacar. Mas uma vez que a gente trabalha a liberdade profissional, que eu vejo hoje um grande sistema da CLT aprisionando, escravizando muita gente, eu trabalho a liberdade pessoal, que aí envolve você olhar para o seu estilo de vida de uma maneira mais holística, e aí você entender não só o papel do trabalho, mas também o papel da sua saúde, corpo, mente alma, dos seus relacionamentos, da sua forma de, de pensar, de aprender, de agir. Então, acaba que a gente vai para um, uma expansão é, muito maior do conceito dos pés descalços. Né? Então, ainda estou amadurecendo, está sendo lindo. aí A galera abraçou de verdade essa minha comunidade aí. E eu vejo como que isso representa eles, né? E é o que eles desejam, porque a minha galera não quer enriquecer e vender muito e ficar milionário e, e viver né, com jatinho e Porsche, nada disso. A galera quer uma vida leve, quer uma vida simples, quer uma vida com mais sentido, quer mais liberdade, poder trabalhar de onde quiser, quando quiser, como quiser para poder viver. Então, é trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Né? Então, os pés descalços acabaram trazendo uma intenção muito grande para manifestar esse, esse estilo de vida. Que lindo! É, aqui nós, dentro da, do movimento Panchay também agora da, da, da Universidade, vemos a palavra liberdade como uma cebola, não, que precisa ser é, estudada e aprofundada camadas, por camadas, camadas, camadas. Porque é, é muito fácil a gente se, se perder nas definições tradicionais de, de liberdade, não? que é você ter mais tempo, a vezes, você então, associa à liberdade e disponibilidade de tempo. E aqui estudamos a liberdade como é, a capacidade de você estar livre de todos os programas. Mas para isso você poder reconhecer os programas que, que você tem. Em um momento você poder trascender aquilo que você acredita como certo e errado, e se tornar o observador que observa aquilo que está observando. Então, chega um momento que a gente aqui questiona muito isso de se você realmente é consciente daquelas coisas que te influenciam para você tomar decisões e alçar determinadas bandeiras. Porque em algum momento, isso também termina nos colocando em uma caixa, talvez muito mais grande que outras caixinhas pequenas, mas não deixa de ser uma caixa. E em minha história pessoal, quando tu estava compartilhando, tu chamar família, me vê muito é, a repetição de ciclos que a gente é, tem, influenciado pelo conteúdo familiar, sem saber que está repetindo o ciclo. Por exemplo, no meu caso, é, faz dois meses atrás, estava conversando com meu pai em um jantar, e de repente surgiu a história familiar e ele falou do vovô dele. De e na conversa, ele colocou uma situação que o vovô dele, de por volta dos 40 anos, atingiu uma crise financeira, e, e ficou assim na conversa. Passaram duas horas aí perto do, da sobremesa, ele conta que o pai dele, seria meu bom, já em outra área, que era a área da agricultura, por volta dos 45 anos, atingiu uma crise. E aí me despertou assim, um insight porque eu sei que meu pai, por volta dos 42 anos, em outra área, que era a área política, atingiu uma crise também. Então, eu eh, chamei a atenção dele, não? Eh, três gerações em diferentes áreas, fazendo coisas totalmente diferentes, profissionalmente, achando que estavam fazendo diferente, não? Eh, eu faço diferente, escolhas por outra, escolho ir por outra trilha, mas passavam por situações onde vivenciavam o mesmo padrão. E aí eu me liguei, eu estou com 36 anos, e estou empreendendo coisas que não tem a ver com... A vida profissional do meu pai, são coisas diferentes, a de meu avô também, e de minha vice-vovô também. Mas, se um não está atento, a, a vezes, acreditando que estamos fazendo diferente, ainda há forças superiores, não, eh, conteúdos não? Em, em, em nosso psiquismo que nos levam a passar por situações similares. Então, aqui falamos de a verdadeira liberdade, e quando você faz essa descoberta interna, e é um autoconhecimento muito profundo de quais são os programas que você tem, não só consciente, mas os programas, os conteúdos que você tem inconscientemente, que hoje te fazem acordar e fazer determinadas escolhas, fazer determinados movimentos, acreditando que você está fazendo isso, que é um livre-aventrio, e muitas vezes a gente só faz o que o programa nos permite fazer. E a gente aqui trabalha com uma analogia muito interessante: que qualquer aplicativo, você utiliza o aplicativo e você acha que você está escolhendo fazer as coisas, mas essa escolha é muito pequena, porque está dentro do que o aplicativo te permite fazer. Por exemplo, dentro do PowerPoint, você não pode dar match. Conectar com outra pessoa. Isso corresponde a outro aplicativo. Então, é, estar muito atento, a gente estuda isso, é, aspirar a essa liberdade, a, aspirar a chegar um momento de um ter consciência de quais são os conteúdos psicológico, emocional, físico e também sexual, que hoje me faz direcionar-me para alguns movimentos, fazer escolhas, levantar bandeiras, bandeira e, e talvez são coisas que só o meu programa momentâneo me está permitindo. Muito bom. É, Cris, é, é incrível você falar isso porque eu vejo foi uma reflexão que eu tive esses últimos dias sobre liberdade que é uma palavra, como você falou, que quer dizer tudo e pode não dizer nada né? mas eu hoje vejo que eu não sou ainda um ser verdadeiramente livre eu estou buscando essa liberdade uhum. e eu, eu acho quero. que, eu que, que é, raríssimas são as pessoas que são completamente livres do apego Livres né, da aversão. Porque essa, para mim, é a verdadeira liberdade. E aí você não tem mais sofrimento na vida. Mas Buda ah. chegou lá. Né? A gente está um pouquinho <risos> longe. Né? Então, é, essa liberdade... Eu estava até numa um, conversa com o Engel, ele Ele trouxe esse conceito e eu achei fenomenal. Hoje, eu me considero no nível de liberdade onde eu tenho consciência para escolher as minhas prisões. Então, hum. hoje... Eu então, escolho as eu prisões só... que eu quero ficar. As minhas prisões anteriores eram muito piores. Então, eu estava numa matrix corporativa completamente inconsciente. Aí eu melhorei um pouquinho, fiquei com um pouquinho mais de, de clareza e aí passei para a matrix do empreendedorismo. Que no início, ainda sofri muito. Agora, é. eu sofro, mas ainda tenho... Tem uma prisão que eu escolho, que é uma prisão que me dá certa liberdade geográfica, que me dá certa liberdade de horários, que me dá certa liberdade de expressão, mas eu ainda tenho uma porrada de trava, medo e, e dependência. Eu vi esses dias o, o, o é, The Social Dilemma, né, que está todo mundo vendo agora, é o documentário <risos> da Netflix. <risos> É, eu tenho um monte daquilo, daquela coisa, eu me pego olhando o celular, dando um refresh ali, né, atualizando para ver se eu tenho mais like ou não. Eu ainda tenho uma porrada de prisão, mas pelo menos eu estou um pouco mais consciente em relação a elas, e aí pelo menos eu tenho algumas ferramentas para ir trabalhando, cada uma delas, porque eu tenho a vida toda para trabalhar e muito provavelmente nem vou chegar lá no final sendo completamente livre. É mas eu acho que é a busca que é legal, né? O caminho é você Isso. se libertando cada vez um pouquinho mais. E eu acredito que, dependendo, né? Porque também a gente... Um relacionamento, como a gente vê na maior parte, um relacionamento amoroso, né? Bem, existem outros formatos, mas vamos ver o ocidental, tradicional. É uma prisão, né? Eu assumi essa prisão no sentido de me comprometer com a Thaísa, minha esposa, e isso eu não posso me relacionar com outras mulheres, porque a gente tem um acordo monogâmico, que é uma prisão, de certa forma, né? Então, eu escolho essas prisões, que me deixam hoje com um estilo de vida e uma vida muito mais feliz e alinhada com os meus valores, mas eu ainda estou na base da base da base do autoconhecimento da da do, do, do expansão da consciência do desenvolvimento que para chegar num, na verdadeira liberdade que você apontou, que eu acho um conceito lindo ainda tem muito caminho pela frente né mas o legal é que é. tem o um caminho, né e o caminho que é gostoso então isso, isso a gente aqui é, traz essa analogia não para que, para, para que a pessoa fique para baixo e nós nossa, tem muito distante nunca vai chegar nisso só para ter uma referência de que você está em movimento e o movimento de é vida. No momento que eu defino que estou, estou bem, estou pronto, já atingi, automaticamente eu vou desligando minha capacidade principal como ser humano que é me movimentar, ir em busca de me estender. Que para nós a vida tem essa característica, extensão, movimento, tanto a nível micro como a nível macrocósmico. Então, no momento que você toma consciência que há um fluxo e você pode ter consciência de sua individualidade, e a partir daí, seguir crescendo para se tornar coletivo, porque chega um momento que eu pode, você pode falar assim, pelo menos em minha própria experiência pessoal, não? você percebe que a liberdade tem uma profundeza muito maior do que você acreditava, você faz, faz essa jornada e você vai atingindo camadas mais profundas. Mas chega um momento que você descobre isto Eu, individualmente, até posso, posso chegar a um nível de profundeza, mas eu estou inserido em um coletivo. E na medida que o coletivo não está liberto nessas camadas, eu mesmo não sou livre. Então aí um sai do senso individual para o senso coletivo, e, e isso é o que guia muito o nosso propósito. Eu, individualmente, talvez eu tenha algumas melhorias, mas eu estou inserido aqui, por exemplo, na minha família, que é o, o, o primeiro círculo, logo na sociedade, e na medida que eu estou convivendo com pessoas que não têm esse nível de liberdade, eu mesmo só sigo sendo preso. É aí. Então aí um se torna é, muito mais fraterno, muito mais... Coletivo e gera empatia. E eu, que por aí, se a gente conseguir conversar, por aí, a gente pode chegar a uma construção muito mais abrangente, muito mais linda. Né? Sem dúvida. E, e esse conceito de, de movimento, de, de micro-grupos, microcosmos, né? eu, eu acredito que é, é daí que é a única forma, na verdade, de você ter um, uma mudança mais holística e global, vamos dizer assim, porque acreditar num movimento centralizador ou paternalista de um governo, um líder, uma empresa, um não existe um, né? Existe um todo, grupo, que esse grupo é formado por diversos organismos independentes e de células autônomas, como o nosso organismo, como o planeta, como a natureza, e essa revolução ela precisa ser feita de maneira descentralizada por pequenos seres, pequenos grupos, pequenos movimentos que estão encontrando um nível de consciência um pouco mais expandido, estão encontrando um nível de liberdade um pouco maior e estão inspirando e movimentando outras pessoas e outras entidades nesse, nesse mesmo propósito. Porque a gente chegou no nível no planeta, nas nossas relações né? socioeconômicas. E aí a gente é, realmente olhando para todas as esferas da sociedade que não adianta mais políticas sustentáveis. Não dá para sustentar a merda que já a gente chegou. A gente precisa regenerar isso tudo. Né? A gente precisa regenerar o planeta. E, e por isso que eu acho que movimentos como o seu, a Universidade de Panchai, pessoas como você... É que que estão conscientes do papel e do propósito de, de movimentar o mundo numa direção ma com mais liberdade, numa direção mais consciente, é é o único caminho que a gente tem de, de mudar algo mesmo. Então, a gente precisa ter mais pessoas assim. E a mudança ela começa com um indivíduo mudando a si mesmo. E uma vez que você muda a si mesmo, você entra num... num nível vibracional, energético que você consegue começar a trazer outras pessoas com você e assim a gente consegue ter um impacto maior mas a gente precisa estar em movimento né o que que não está em movimento é, parou, morreu né então a vida é movimento então a gente precisa sem dúvida para quem está aí se questionando em relação ao trabalho para quem está se questionando em relação ao papel da liberdade na vida está com medo não, não pare, não se paralise. Busque o movimento, por menor que seja, mas entre, entre em ação, porque é só assim que a gente vai conseguir né mudar as coisas. Por isso, falou assim o seguinte. Atualmente, colocou assim que a vida profissional dele de eh, está frustrada e que ele vive em um automático. Hum. Desde tua a percepção, eh, qual é o motivo pelo qual acontece isso e qual são é uma ferramenta que ele pode acessar hoje, além de seguir agora o tu, tu movimento, que sabe que tem um mentor aí que vai pegar a mão e vai acompanhar nisso que, que possam tirar aí dessa de, de, de situação. Ótimo. É, ontem, engraçado que a gente, eu tive uma live falando justamente disso, dos pilotos automáticos. Né? Eu acho que o que causa isso é o grande sistema, né? porque a gente vai sendo moldado e tomando decisões em função do que os outros nos impõem como solução ou como padrões, né? Então, qual é o padrão de sucesso se eu perguntar para você hoje ou para qualquer pessoa no ocidente? É você estudar numa boa escola, passar numa boa universidade, se formar, pegar um bom trabalho, se casar por volta dos 30 anos, ter dois filhos, né? Esse é o padrão de sucesso. Só que não existe padrão de sucesso para todos, todo mundo, né? Cada um tem o seu próprio padrão. Então, o problema do piloto automático é quando você para de questionar e de fazer perguntas, e você simplesmente segue o fluxo do que é apresentado para você como solução. Então, eu acho que a mais poderosa ferramenta e simples de todas à disposição de todos os seres humanos é uma palavrinha: perguntar por quê? E não só uma vez, perguntar uma, duas, três, Idealmente cinco vezes, o porquê de você estar fazendo tal coisa. Porque quando você questiona, quando você pergunta o porquê, mas não no nível superficial, fácil, que todo mundo responde, mas que você vai né, navegando, você vai mergulhando no, na essência do porquê de fazer algo, você começa a sair do piloto automático, que, que ninguém está perguntando o porquê de nada. O nego só está trabalhando na corrida dos ratos, na, na loucura... E aí, começa a fazer perguntas de porquê, só quando a bomba estoura. Quando sofre uma doença, um burnout, quando perde um ente querido, quando perde, é, acaba com um relacionamento, ou lá no final, lá na, no leito de morte, com 80, 90 anos, vai é se perguntando por que, que eu parei de viver os meus sonhos e viver os sonhos dos outros, por que, que eu trabalhei tanto, por que, que eu não expressei os meus sentimentos? Por que, que eu não passei mais tempo com as pessoas que eu amava? Por que, que eu não, não estive mais com os meus amigos? Então, pergunta isso agora, para agora, depois dessa live, e começa a perguntar por que, que você está trabalhando aonde você está trabalhando? Por que, que você está num relacionamento tóxico? Por que, que você. E aí você vai sair desse, dessa prisão mental automática e aí você tem outras ferramentas para continuar né mas o porquê eu até tatuei aqui no meu braço para eu nunca esquecer né uh -huh, e aí, uh -huh, uai, é. né? Porque toda hora eu tenho que olhar aqui ver ah, por que eu estou fazendo isso cara aí isso me ajuda então acho que é uma ferramenta simples e que pode ajudar muita gente a Giovanna perguntou no momento que eu começo a aprender como eu faço para que a empresa, de alguma forma, se torne autônoma e não dependa de mim em todo o processo. Para não ficar preso assim. Porque, às vezes, a gente faz uma, uma transição de um emprego fixo para empreender e termina envolvido, talvez, muito mais tempo e muito mais preso no empreendimento do que estava no emprego fixo. Sim. Para criar uma empresa autônoma, tem algumas bases, alguns princípios que não tem como fugir. O primeiro deles é confiança. Você precisa criar um contexto de confiança muito forte com as pessoas que estão se relacionando e trabalhando com você. O segundo é transparência, que vai ajudar muito a criar confiança. Transparência de visão estratégica, transparência de números, transparência de resultados, transparência total. Quanto mais transparência você tiver, mais as pessoas vão entender os elementos e vão se educar em relação à empresa para tomar decisões de forma mais autônoma. Terceiro ponto é você criar acordos muito claros entre quem deve fazer o que e o que é esperado de cada um, porque assim você não precisa ter um chefe falando uhum. o que cada um tem que fazer. Então, esses são os princípios da autogestão né? da, da, de ambientes mais autônomos. Então, confiança, transparência e acordos muito bem né, determinados e, e comprometimentos muito bem claros, você vai conseguir criar uma empresa mais autônoma. Você já deparou em seu sistema familiar eh, qual é o topo que sua família atingiu em diferentes áreas, não? Eh, quando falo familiar, é não só sua família de pai, mãe e irmão, sino também eh, primos, tios. Qual é o topo que existe em sua família, seja profissionalmente, em relacionamentos de casal, eh, na vida pessoal? Se você mapeou, eh, na época eu me fiz essa pergunta, e não tinha consciência de qual eram os topos descobri que a tendência minha pessoal por mais que eu não e faça coisa era sempre me deparar com esses topos e se eu não tinha clareza de meus próprios limites familiares não, não ia ter eh, habilidade para planejar trascender isso né? hum, interessante que eu eu nunca me fiz essa pergunta mas parando para refletir agora eu acho que o topo e aí o topo naquele momento de questionamento era a pessoa que mais me inspirava ou que eu aspirava a ter uma vida parecida ou que me que, que eu admirava em vários aspectos era o meu primo é, meu primo ele uhum. tinha ele era o único um dos únicos empreendedores na família ele tinha essa liberdade geográfica de viajar o mundo tocando as suas equipes as suas empresas de forma remota ele era uma pessoa é, ele é uma pessoa muito inteligente é, com uma visão estratégica mas operacional também muito forte então uma coisa uma combinação rara então em termos de carreira profissionais é, ele ele era uma grande inspiração para mim então eu acho que nessa nessa frente era ele. Em termos de, de relacionamento, é... eu não, não tinha assim, um, um casal... Assim, tinha, assim, é... Minha mãe é uma grande inspiração para mim em termos de, de simplicidade, de companheirismo. Né? O, o relacionamento do meu pai com a minha mãe foi uma inspiração muito grande de família, de valorização de família porque tudo que eles faziam era para a família, 100%. Assim, o prazer deles, tudo era relacionado à família. Então, esse foi uma, foi o meu topo, assim, foi uma grande influência que eu tive de, do conceito e do, do valor família. Né? E minha mãe é uma... Quanto mais eu, eu conheço grandes líderes e pessoas e, né, que têm bibliografias e tal, e incríveis, mais eu viro fã da minha mãe. Então... Eu, eu vejo que, que muito dentro de casa, muita, muita coisa de influência, de, de visão de relacionamento, óbvio que meus pais tinham uma série de desafios e problemas, né? como, como todo, todo casal, mas eles me exploraram me inspiraram em muitas, muitas frentes. Né? E eu acho que é, tive algumas tias também, alguns tios que que em termos de abundância me inspiraram bastante. A tia Sônia, por exemplo, ela, ela, é uma, ela tinha uma condição financeira melhor né, na família, sim, e ela ajudava todo mundo, todo, todo, todo, todo mundo na família, ela ajudava. Então, isso daí, a generosidade dela me inspirou bastante. Tem um outro primo também, Tatar, que é o filho da Sônia, que, que me inspirou bastante, ele, ele também é um empreendedor, com o pai dele, que, que fez fortuna no Brasil, é, vindo da Síria, é, refugiado, então criou tudo do zero, então foram, foram exemplos que eu tive. Então tem muita coisa assim que, parando para pensar agora, é, uhum. eu lembro de histórias e de momentos que eles me inspiraram, e dentro de casa também tive bastante coisa. É muito interessante a gente é, refletir, porque no momento que falamos de topo, significa limite. Topo, por mais bom que seja esse topo, é limite. E a gente tem habilidade e potencialidade para transcender os limites. Por isso vamos voltar a esse que você compreende profundamente por liberdade. Então, na medida que a gente começa a ter referências claras, a gente começa a se questionar. E tudo o que a gente faz, tudo o que a gente faz, e influenciado por coisas que vinieron antes de nós. Inclusive, quando você casa, você aprendeu a ser esposo de, algum, de, algum, de alguma influencia. Então, quando podemos questionar tudo isso, eh, percibimos que estamos no caminho, mas o potencial que temos pode ser ainda desenvolvido muito mais. E de um momento que esse potencial deve ser desenvolvido, não de forma egoísta, sino para contribuir e impactar a personas más próximas que vos están, y esas a otras personas, a otras personas. Entonces, por eso que cuando descubrimos cuáles son nuestros topos, ahí se puede cuestionar las habilidades que van a emergir para trascender ese topos. De lo contrario, hay una pequeña repetición, tal vez mejorada, de la versión anterior que es nuestras o sea, relaciones pasadas. ¿no? Y oh. aquí a, a, a estimulamos a que, a que podamos hacer todo eso. Fican tres minutos. Eu quero te agradecer do fundo do coração, eh, tua presença, sobretudo tu, tua presença, porque ontem falávamos com o Felipe que a comunicação também não é medicina, não é forma tocar, mas o que realmente fica é tudo aquilo que você transmite por meio de tus olhos, no? por meio de aquilo que está detrás das palavras. Então, eu quero agradecer essa presença, que possas contar incondicionalmente conosco. Eu me predisponho a estar presente para qualquer coisa que você precisa, para qualquer o movimento, né? aquilo que você está aprendendo. Precise e sei que você está junto conosco. Quais seriam suas palavras finais para as pessoas que estão assistindo aqui ao live? Luiz, muito obrigado, foi uma honra, desde que eu te ouvi conversando lá com o Renato, senti um chamado de conectar contigo, porque foi uma sabedoria que você compartilhou aquele dia, muito, muito especial, então me sinto honrado de verdade estar aqui, obrigado pelo convite. E obrigado a todos aí também pelas é, reflexões, pelas perguntas, é um prazer é, aprender aqui, aprendi bastante, de verdade, você me trouxe algumas reflexões muito interessantes, então é, esse tipo de troca aqui para mim é sempre muito, muito saudável. E meu, últimas palavras seriam, é, eu gosto muito dessa frase, não acrescenta dias a sua vida, mas sim vida os seus dias, né, então viva o presente, viva de maneira bem intensa, porque, cara, a gente tá aqui, é uma passagem, né, agora, que a gente saiba, né, mas com certeza vão ter várias outras, mas vamos fazer dessa aqui uma, uma linda passagem, se vocês quiserem me ajuda também, contem comigo, vai ser um prazer, eu respondo direct, eu tô presente com a galera, então... Pode me mandar dúvidas por lá, que eu, vai ser um prazer poder responder. Ó, Cris, muito obrigado. Valeu pelo, pelo espaço. Muito obrigado. Beijos. E a gente segue em contato, sim? Carinho, muito carinho, muito carinho. E aí, curtiu esse bate-papo com o Cris? Muito bom, né? Eu espero que você tenha aprendido bastante. Conte comigo na sua jornada aí de reinvenção, na sua jornada de libertação das prisões emocionais, profissionais, de tudo que está te prendendo para ser a sua melhor versão hoje. Se você quiser conhecer outras histórias também de Life Hacker Talks, dá uma olhada aí nos outros episódios, nesse lindo podcast. E se você precisar de uma ajuda minha mais a fundo, dá uma olhada na descrição aí, clica no botão, explora aí pelo espaço, porque você vai ver várias oportunidades para começar aí do jeito certo na internet e crescer do jeito certo, para que você não caia em novas armadilhas, tá bom? Conta comigo, existem diversos programas, existem comunidades tribos e também um método aí validado por mais de 800 pessoas que já se libertaram da CLT. Beleza? Conta comigo, qualquer é coisa é só mandar um direct.